uma infinidade de caminhos que dizem levar o ser humano a Deus. Chamado de igrejas, alguns desses caminhos são duvidosos. E desde os anos 60, uma igreja pentecostal é a mais indicada para os seus fiéis, a poderosa Igreja Pentecostal Deus e Amor.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 E não volta, Marcelo, em nome de Jesus Cristo! Essa cena mostra Davi Miranda de dentro da cabine blindada expulsando os demônios das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, saia, saia e não volta!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 Esta história que apresentamos é verídica e foi divulgada pela revista Manchete, número 1800, de 18 de outubro de 1986, na página 121. Isso que mostramos é a prova de que a justiça do nosso país é realmente deplorável. Eles enrolam bastante ao ponto do crime prescrever. Isso mesmo, simplesmente deixa de existir e eles, criminosos, respondem em liberdade, simples assim. É só no Brasil mesmo que isso acontece. Um crime com tanta impunidade que infelizmente não houve a condenação aos acusados. Uma vergonha para a justiça do nosso país. Uma vergonha ainda maior para a igreja brasileira, que nunca deu voz para essa família que clamou por justiça. Agora, imagina uma mãe que fica feliz por seu filho ir para a igreja, achando que lá é o local mais seguro do mundo e, de repente, o mesmo cai nas mãos desses monstros. Isso é a prova de que está cada vez mais difícil em confiar em pessoas que se dizem de Deus. Se colocarmos no lugar desses pais de Valdir, sentimos a dor e, com um pingo de humanidade, entendemos a profundidade da tragédia que aconteceu na vida dessa família. Isso que mostramos é bom para abrirmos os olhos e ficarmos atentos aonde estamos entrando para congregar com nossa família, o lugar que deixamos nossos filhos. É claro que não podemos generalizar e a maldade está em todos os lugares, mas a maldade que nos assusta não é a maldade dos maus, e sim as dos bons, principalmente daqueles que dizem de Deus, mas que no fundo são apenas lobos em peles de cordeiro. E se nós não estivermos atentos a isso, podemos ser uma presa fácil. Acabamos por ser enganado achando que tudo provém de Deus. É uma das coisas que nos deixa enojado é que muitos crentes religiosos, insano, como uma capacidade de questionar o motivo de tocarmos nesse assunto de mais de 20 anos atrás. É uma instituição religiosa poderosa? É sim! Mas eles gostando ou não, mostramos aonde vai a maldade do ser humano. E seus seguidores, que infelizmente apoiam as personalidades da igreja, protegendo-os dessa situação de crime, só mostra que não aprenderam que o amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Que sejamos mais humanos e não covardes, medrosos e coniventes com o mal.